Uma empresa de mineração em Poconé foi condenada por litigância de má-fé ao mentir a Justiça do Trabalho e terá que pagar 2% do valor da causa. O ex-lavador de aterro fez uma série de pedidos, como a correção do registro em sua carteira de trabalho. A empresa negou as acusações, só que o juiz titular da terceira vara do trabalho de Várzea Grande avaliou, entretanto, que a empresa atuou com má-fé a perícia constatou a entrega de equipamento de proteção individual, EPI e depósitos bancários ao empregado meses antes do registro na carteira de trabalho. As ações de sustentabilidade do TRT de Mato Grosso resultaram na reciclagem e na destinação correta de mais de 23 toneladas de resíduos. O TRT mantém parceria com duas cooperativas de catadores, para a destinação desses resíduos, além de contar com o apoio de outros quatro colaboradores responsáveis pela destinação ambientalmente adequada. A parceria veio como uma alternativa à ausência de coleta seletiva no município de Cuiabá. O TRT de Mato Grosso ocupa a quarta colocação entre 23 tribunais trabalhistas, os dados são do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e estão disponíveis no ranking da transparência do Poder Judiciário. Entre os critérios avaliados estão pontos como a apresentação das informações à sociedade, a quantidade dos dados disponibilizados e se eles estão disponíveis de forma clara, entre outros. O ranking da transparência do Poder Judiciário é atualizado semestralmente.